Olá inscritos do canal e não inscritos, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e já deixa um like no vídeo, porque senão depois você esquece. Vamos para o vídeo sem enrolação, é tanta coisa acontecendo no Brasil ao mesmo tempo que não dá para se fixar em uma só coisa, e ao mesmo tempo que acontece tudo isso, não acontece nada de verdade. Você se lembra da música do Cazuza que dizia, Brasil mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim? Mano, os caras estão fazendo tanta coisa e dinheiro no bolso do povo que é bom nada Como é que a gente fica? É isso que eu quero saber, como é que a gente fica? Porque os caras lá em cima já estão de boa Mas e nós aqui embaixo? Tendo que pegar busão lotado, trem lotado, estrada cheia de radar, hospital com fila, gasolina a cinco conto Álcool a quase 5 conto Botijão de gás a quase 100 conto. Agora vai ter aumento de tarifa de energia elétrica. Cerveja feita de milho. Café feito de palha de milho torrado. Escola sem vaga. Dólar a quase 5 conto. Véi, e o salário pra eu comprar a minha S10 2019? Meu Nike? Levar minha filha pra Disney? E o carnaval? Eu vou passar onde? Porque os caras lá em cima já sabem pra onde eles vão no recesso. Por que, que eu não tenho recesso de 3 meses? E o meu relógio da hora, cadê? Então eu acho o seguinte, duas coisas. Primeira, aumento do salário mínimo para 5 mil reais. Segunda, não enche o saco do povo. É isso. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.